Meu nome é Matheus Teixeira, tenho 23 anos e o que vou relatar hoje vai assustar qualquer caçador. Bom, deixa eu começar. Eu moro fora da cidade, pois eu não me sentia feliz na cidade grande. Eu moro não totalmente no mato, mas eu moro numa cabana perto do mato. Eu sempre caçava no mato, pois eu não era muito bem sucedido na época como eu sou hoje. Atualmente eu trabalho numa empresa, mas naquela época eu... Literalmente comia tudo que tinha no mato Javalis, pouco do mato e etc Bom, não vou fugir do assunto porque é muito sério e longo Porque vai valer a pena os seus inscritos assistirem até o final deste relato Pois eles vão ficar mais atentos a qualquer mata que eles entrarem à noite Vamos lá Por volta das 6h50 da noite Eu peguei meu facão e meu colete Que estava lá no meu quarto Por segurança eu fui lá caçar, Cacei, cacei, cacei. por volta das sete e meia, eu achei, eu achei absolutamente nada, eu fiquei decepcionado com isso, muito decepcionado, mas eu não desisti, e fui novamente procurar, no outro lado, eu achei nada, nada, eu só achei no mínimo, um porco, um porco do mato, muito magro, parecia que ele estava morrendo. E decidi ir embora Bom, andei para trás E fiquei lá dois minutos andando eu Estava muito, mas muito no fundo da mata Pois eu fiquei com tanta raiva Porém com persistência E fiquei procurando E mesmo assim não achei nada E fui embora Do nada eu dou de cara com uma fera Comendo um, um boi Um boi do meu vizinho Que tinha uma fazenda Nossa, eu fiquei com dó daquele boi Pois aquele boi Aquele boi, nossa, eu não consigo explicar. A cada mordida que aquela fera dava no boi, ele gritava de dor. Eu estava atrás de uma árvore, com medo daquela fera. Se liga nas descrições do bicho. Olhos vermelhos, dentes pontiagudos, uma pelugem totalmente negra, garras afiadas. Eu fiquei com tanto medo daquela fera. Eu fiquei com mais medo ainda porque aquele bicho era corcunda. E tinha uns dois metros de altura aquele bicho. Aquele bicho não poderia ser de, do mundo, deste mundo. Aquela besta era infernal. Além disso, tinha um forte cheiro de enxofre. Bom, para o meu azar, para o meu azar, a minha amiga me ligou. Rapidamente eu desliguei o celular. Olhei novamente para o boi que, que aquela fera estava comendo. E para minha surpresa, aquela fera não estava mais lá. Eu fiquei desesperado, muito desesperado. Olhei para todos os lados e não achava aquela droga daquela fera. Olhei novamente para a direita e aquela fera estava lá, me encarando em pé. O que, me o que mais me assustava era aqueles olhos vermelhos daquela... Teste daquela droga daquela fera. Me desculpe o palavrão, mas eu estava tão assustado naquela época que me assusta até hoje. Eu tenho pesadelos com aquele bicho. Bom, eu não tinha nada pra me defender, nada. Pois eu tinha perdido o facão. Pois eu tentei mesmo assim ca caçar aquele porco magro que eu tinha falado. Eu taquei o facão daquele bicho. E eu errei. Então, eu nem tentei pegar o meu facão. Pois aquele porco estava numa árvore que era cheia de espinhos. E na primeira tentativa que eu de eu tentar pegar o facão ia me espetar todo eu desisti e fui embora bom voltando ao assunto aquela fera ficou me encarando absolutamente me encarando em pé o que me assustava era a altura daquele bicho aquele bicho tinha dois metros de quatro de quatro aquele bicho tinha dois metros em pé aquele bicho tinha três eu fiquei desesperado dando passos sorrateiramente para a direita, aquele bicho estava na minha frente, me encarando, cada passo que eu dava, ele mexia, parecia que ele já estava se, pre se preparando para me atacar, e eu estava certo, ah, no primeiro passo que eu dei para tentar me afastar daquele bicho, ele voou em cima de mim, eu praticamente levei uma surra daquele bicho, mas para minha surpresa, eu tinha um, eu tinha uma, um canivete, de reserva no meu bolso, que eu desci o canivete no pescoço daquele bicho, mas eu, eu dava mais facadas na minha mão do que no, no bicho, eu dei apenas duas facadas no, no bicho, eu tentava acertar o pescoço daquele bicho, porém não conseguia, eu acertava apenas o ombro daquele bicho, desculpe pelo erro, mas aquele bicho rugia de dor, e mesmo assim continuava a me atacar, eu dei sete facadas, com sucesso no ombro do bicho e ele me empurrou para longe. Aquela fera ficou rugindo de dor de quatro ali e novamente pulou em mim e ficou me dando patadas na minha, na minha costela e na minha cintura. Porém, não quebrava a minha coluna, mas ela dava com tanto ódio que só misericórdia. Eu só não quebrei a minha costela e minha coluna porque Deus me, me poupou ali. Mas não adiantava, cada facada que eu dava naquele bicho. Ele não parava de me bater, eu, eu praticamente falei assim, hoje é o dia da minha morte. Esse é o dia da minha morte. Por sorte, por sorte, só foi. Só foi Deus mesmo. Eu consegui acertar o pescoço daquele bicho. Mas aquele bicho deu um grito tão alto. Mas tão alto que ali eu percebi. Doeu realmente. Doeu aquela facada. E aquele bicho saiu em disparada para o mato afora, saiu. A cada, a cada passo que aquele bicho dava, o sangue ficava, eu conseguia ver. E eu, óbvio, quando eu, eu não sou besta, eu fui embora dali, todo machucado, todo ferrado. Fui rapidamente para a casa do meu vizinho, na qual aquela fera estava comendo o boi dele. Aquele homem rap, ficou desesperado e me perguntou o que foi eu dei todas as descrições daquela besta e ele falou assim nossa o lobisomem te, te desceu uma porrada não foi moço eu fiquei eu fiquei com dúvida porque o lobisomem para mim naquela época era uma lenda até isso acontecer comigo bom eu desmaiei ali eu simplesmente desmaiei de trauma e mais com a dor desgraçada que eu tava sentindo bom eu só acordei com os paramédicos me, me Preparando para por dentro do, do caminhão do hospital, ir para o hospital. Mas antes de eu entrar no caminhão, eu vi aquela fera novamente me encarando ali em pé com aqueles olhos vermelhos malditos. Aquela besta ficou de quatro e saiu em disparada para o mato. Ali eu desmaiei de verdade. Eu só acordei 11 horas com, com o meu vizinho me acordando, me falando que estava bem me ofereceu uma carona e foi e fui para casa dali mesmo eu decidi me mudar pois eu não aguentava ficar ali naquela casa pois eu sabia que na próxima lua cheia aquela besta ia me atacar pois ele já sabia onde eu morava porque eu sempre caçava e ia embora eu caçava e ia embora e eu sempre me sentia observada naquela mata assim foi fui para casa peguei todas as minhas pertences só que tinha um porém eu não tinha dinheiro só que para minha sorte Aquele moço não era um fazendeiro qualquer. Ele tinha várias terras, vários sítios. Ele me ofereceu um. E eu perguntei se um desses sítios não ficava no mato. E não ficava. Ela tinha um sítio específico que ficava nessa cidade grande. E eu aceitei. Agradeci muito, muito, muito para aquele moço. E assim eu vivi. Lembrando e tendo pesadelos daquele bicho. Mas... Eu, de graças a Deus, por, aquele, por aquela besta não ter me matado. Eu só apanhei, porém não morri. Bom, eu tenho um conselho para vocês, caçadores. Sempre vão armado para suas caças. Não leve apenas facas, leve armas. Pois se vocês forem apenas com facas, vocês vão apanhar do mesmo jeito. Boa noite.